Quem já foi no médico negro? Quem já foi no dentista negro? É, quem vê no a rua vai que sozinha? Eu! Eu! Meu nome é Sabrina Alessandra Rodrigues, sou cirurgiã dentista. Meu nome é na minha é Cílio, sou médico de PGA. Marco Abreu né, é saxofonista, clai dentista e flautista. Então, vou, vou tentar ser breve eu também, para sobrar para as perguntas. <risos> é... Então, eu sou o Daniel, Daniel Garnett Minha formação é Educação Física, eu sou rapper. E, quando eu estava no, no último ano de graduação, eu ficava tentando como é que eu ia fazer para seguir o que eu gostava e a vida profissional, aí até que eu, no mestrado eu estudei o rap, eu tava gravando junto, daí eu conheci o grupo e comecei a atuar no grupo, com o professor Sidney no, no Mange, dois, ficamos dois anos, né é, foram dois anos, é, eu já tinha feito mestrado lá em Rio Claro, que é perto de Piracicaba. Só que eu, o meu mestrado foi sobre a influência do rap na educação com os meninos fora da escola, os meninos na, na idade escolar, que iam na batalha. Inclusive, é, a Mônica teve ontem na, na, na qualificação de uma delas, que começou filmando as batalhas, e ela está fazendo um mestrado sobre o hip-hop também hoje, né? alguns anos depois, muitos anos depois. E aí aqui foi um caminho inverso. Né? Eu fui para a escola com o rap, e acho que toda, todo esse cenário de linha do tempo, de ancestral e contemporânea, acho que resume os dois anos em três sextos anos, né? Porque ele foi o sexto ano, quando eu saí, é o oitavo ano do projeto. Que eles cresceram. Eles cresceram. de palito de Escute agora o que eu vou dizer. Você tá insinuando que eles não ensinam o que tem que saber? Ah, não estou te entendendo. Aqui Daniel, você vai passar tá veneno. Eu vi assim, muito no início do projeto, eles com um discurso tipo assim: "Vergonha de fazer parte de um de um povo que foi subalternizado". E no fim do projeto, eu vi muitos assim com orgulho de fazer parte de um povo que resistiu todo esse tempo, né? Quem já foi no médico dele? Quem já foi dentista negro? Quem deles fazendo a rua vai com suas Eu, Eu. Meu nome é Sabrina, Alessandra Rodrigues. Sou cirurgiã-dentista. Meu nome é Antônio, Namias é Círio, Sou médico PGA. Marco Abreu, Sim. né? É Saxofonista, clérmitis, flautista. Pra... Sempre aconselho, é eu acho que os negros deviam ter tipo eles deviam ser que nem os brancos, porque o pessoal tem muito preconceito com os dentes e acham que eles não têm a mesma chance de vencer que os bancos. Então, no, nós começamos no meu, no meu projeto professor. Ele estava trabalhando com literatura infantil, então a gente começou a transformar a literatura infantil em rap, batalha dos personagens, a batalha era de texto escrito e mais desenho e tal. E foi assim que eles apresentaram o trabalho deles. É assim, é assim. Eu vou o meu filho, eu vou ficar E aí fomos, aos poucos, entrando na questão preconceito, racial, aí trabalhar um pouco de Serviço de Preto, que, que o Kleber trabalhou também, é, A Regra é Clara, é, Não Toque Neste Meu Cabelo, que são músicas do, do meu álbum, que, era, que tinha, tinha sido lançado um ano antes. E junto com essas músicas, outras músicas também, né? É, Racionais, MV Bill, Uh, rap indígena também A gente trabalhou Qual o nome do álbum para galera que tá depois? Avise o mundo Tá no Spotify e todas as plataformas digitais <risos> O racismo é só Pra pessoas ignorantes Se você é uma delas, pare nesse instante O Brasil é formado Por várias etnias Brancos e desentrantes estão na sua família Mano Bagulho é neguitude, mas branco não se ilude Porque é aqui na maior satisfação Muitos falando de nós fazendo discriminação Porque já viemos de várias lutas ligado, todos aqui temos a bunda